Extensão em Foco. Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa Universidade. Apresentação, Vicente Fonseca. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universidade. Essa é mais uma edição do programa Extensão em Foco. Hoje, trabalhando a semana, sexta semana com a cultura Guarani-Mbiá, que acontece... Semana que vem, de 17 a 20 de abril e de 23 a 27 de abril de 2018, nos próximos 15 dias, portanto. E para conversar com a gente sobre esse evento, sobre esse momento importante uh, da universidade com a cultura indígena, a gente vai conversar com a Cláudia Porcelles Aristimunha, que é vice-pró-reitora de extensão e diretora do Museu da URCS, que é um dos organizadores desse projeto. Uh, Cláudia, eu queria, para a gente começar a falar, a semana já está na sua sexta edição Como é que surgiu o projeto, a ideia do projeto? Boa tarde Boa tarde, <risos> tudo bem? Tudo bem uh, A ideia surgiu, para nossa felicidade, de uma proposta vinda da comunidade, da comunidade Mibiá Guarani Da, da Tecoá pindó Abirim que fica ali em uh, Itapuã tá? Nós tínhamos um trabalho anterior com, com os Guarani, com os Mib, Guarani Mibiá e, diante dessa parceria que foi acontecendo, eles se sentiram à vontade para nos propor uma semana uh, com a perspectiva de uh, democratizar e trocar sobre a cultura deles, né o que é uma coisa que falta para gente, não tem nos livros didáticos, tem uma coisa geral sobre indígenas nos livros didáticos, como se índios fossem todos iguais, não é? E, como eles estão uh, participando da vida da universidade, com a entrada dos indígenas pelas cotas, eles resolveram fazer esse trabalho de divulgação, digamos assim, da cultura, da cosmovisão uh, Guarani-Mibiá. E aí nos propuseram esta semana, que antes era uma semana, agora, apesar de chamar-se semana, pegam duas é semanas. São duas semanas. <risos> uh, por, devido à procura, inclusive. Né? Então, nós estamos na sexta edição de, dessa semana, e é aberto para as escolas, para a educação básica né? Então, ele se, naquele dia Eles se dispõem a receber as escolas E mostrar um dia a dia deles Não é um dia a dia fake Digamos assim, para usar uma palavra da boda Não é um dia a dia fake Mas é óbvio que eles vão uh, Apresentar esse dia a dia De uma forma mais sistematizada Do que normalmente é o dia a dia deles Mas não é nada preparado Como a gente costuma ver nas missões, por exemplo Como e... uma visita mediada, mais é, ou menos É, exatamente então, para nós foi uma felicidade receber essa proposta vinda deles. A gente só foi aparando arestas ali, organizando para funcionar. Hoje, a partir do ano passado, a gente começou a deixar mais autonomia para a comunidade. Então, eles mesmos fazem agendamento. Nas primeiras etapas, edições, nós aqui fazíamos agendamento, a gente fazia praticamente tudo, eles faziam a vivência. E a gente sugeriu, nesta conversa, uma um primeiro dia. De conversa aqui na universidade Que era obrigatório para quem for participar Para que... Para algumas alguns mitos Alguns, né? Que as pessoas têm Tipo, a gente via muitas escolas perguntando Ah, o que, que vão comer? Com certo medo, um certo receio, né? Ah, o que, que eu posso levar? E depois a gente foi vendo outras questões Que a gente pode ir conversando ao longo da, da entrevista aqui Então esse dia preparatório Ele é importante para isso É um primeiro... Uma, a gente chamaria aqui nos níveis acadêmicos de um nivelamento. <risos> é, falaste agora há pouco uh, a respeito de, primeiramente, uh, nós da URGS né, fazíamos essa, uh, o agendamento, enfim, Sim. a partir dos últimos anos os próprios uh, indígenas têm feito. Uhum. Uh, é uma tendência do projeto da cada vez mais autonomia para esse público, enfim, e como é que eles lidam com essa autonomia, né? Porque, enfim, já, são, já é já sexta edição, eles já têm um Sim. contato maior. Como é que eles lidam com essa autonomia? Qual é a importância disso, Cláudia? É, para nós a importância é porque a gente acredita na extensão, não como uma ação paternalista ou de assistencialismo. Então, quanto mais a, o grupo com o qual a gente trabalha tiver autonomia e participação nos projetos, para nós mais importante e mais prazeroso vai ser e a gente atinge mais uh, firmemente os nossos objetivos. Para eles isso é muito tranquilo, porque tem uma escola dentro da TECOA, uh, lá tem professores não indígenas, tem uma professora especialmente que é super parceira, e ela então, nessas questões de agendamento pela internet, e, né, com um sistema de agendamento, ela é que faz essa mediação entre a comunidade, o público que vai participar, e, e conosco aqui na universidade. A gente apresentou para eles o nosso know-how, digamos assim, como é que a gente fazia, e eles assumiram, então está indo bem. Eles, uh, o, o povo Guarani Mibia, ele é muito tranquilo, assim, não tem muita ansiedade, é mais calmo, mais fechado, mas preservam muito a questão da autonomia, e a gente respeita muito isso. Assim, tanto que o, o atual cacique, o, o Arnildo, Ar ele é uma pessoa que ele participa, ele vem... Mas ele tem um limite para estar entre os giruá, como ele diz. Porque para ele os falam demais, ele se cansa. Os seremos seríamos nós. Sim, dele, <risos> Eles, os giroá falam demais. E, então, assim, ele vem, fala o que é necessário e se retira. É, então... Como é que tem sido para os alunos, para as escolas, né? Uh, para esses alunos, uh, esse contato nesses cinco anos anteriores? É um público que chega com muito menos preconceito do que pessoas adultas, né? certamente crianças muito mais abertas ao conhecimento novo. Como é, que, como é que é o impacto, como é que essas crianças recebem uh, essa, essa vivência né, desse projeto? A gente tem uma, uma, um retorno disso, de que cada vez que a gente faz uma programação de formação continuada ali no museu, em relação a qualquer outra exposição que a gente esteja levando no museu, a gente sempre abre um espaço para professores apresentarem seus trabalhos nas escolas. E a gente tem visto muito a apresentação dos trabalhos em relação a essa vivência. Uh, o que a gente vê é assim, a diferença entre uh, os adultos e as crianças. As crianças vão muito mais tranquilas fazer as perguntas mais estapafúrdias para eles, porque elas têm abertura para isso. E elas querem, elas têm essa curiosidade. e uh, isso é bastante importante, porque a gente vê hoje, a gente está chegando aí no Dia do Índio, né? <risos> nas escolas todas correm para fazer, mas a gente vê absurdos como uma atribuição de uma moradia que não é a moradia dos indígenas brasileiros, que é uma moradia ligada a, a, a etnias norte-americanas. A gente vê as crianças pintadas de índio com uma peninha na cabeça e, a gente, e não, é, não são assim as características e a, os ornamentos, nada... Né, é, dos indígenas brasileiros e pouco da cultura mesmo a gente é completamente ignorante sobre a cultura dos nossos antepassados aqui é, do Brasil e do Rio Grande do Sul falando mais especificamente então assim, as crianças é, têm tido têm saído depois dessa visita muitos trabalhos interessantes com a participação muito efetiva das crianças e elas se divertem muito, participam muito das atividades propostas pelos uh, pela comunidade lá né porque eles vão enfrentar eles recebem, tem uma primeira atividade que é um bom dia, que a gente chama, traduzindo aqui para nossa linguagem, que é a recepção como é que eles recebem as visitas na casa deles então depois eles vão ter trilha eles vão ter os jogos indígenas, então é, eles vão almoçar juntos, a comunidade a questão da comida, da alimentação é muito importante nessas comunidades né é diferente da nossa e essa foi uma aprendizagem que eles tiveram que ter, as escolas os professores inclusive que os professores gostavam de levar lanchinho para os alunos aí leva bolachinha, leva iogurte e a gente teve que... Faz parte dos, da troca, né? É, a gente tinha, mas levavam para os seus alunos. Sim, tá? sim. E aí a gente teve que conversar com eles. Olha, comunidade, na comunidade, nas comunidades em geral, uh, indígenas, mas nos Guarani, a alimentação é um momento coletivo. Então, se vocês vão levar, ou levam para todo mundo, ou comem no ônibus depois. Porque o momento da alimentação vai ser o horário do almoço, que eles já preparam um almoço especial e tá? tal então assim, a gente tem visto uma mudança bem bem interessante nas crianças e é esse o objetivo do projeto que é pegar na educação básica esses alunos para que eles cheguem numa universidade por exemplo com uma outra visão e conhecendo né seus, seus antepassados a sua cultura né? eu costumo falar que uh, não sei se estou falando demais tu me corta. não mas... por favor por favor eu costumo dizer que se a gente pega os nossos colegas aqui os alunos de intercâmbio dos países da África se conversar com eles, no salão de extensão a gente conversa com eles e eles sabem tudo da sua etnia, do seu país, qual é o prato principal, o idioma que é o original e o que é falado, alguma característica da cultura. E nós, quando saímos daqui do Brasil, a gente não sabe isso. Dos originais a gente não sabe. Ninguém sabe falar sobre quem é, qual é a etnia que habita o nosso estado e quais são os principais hábitos deles. Porque a gente não aprende isso e a gente não está interessado em aprender isso. Mesmo que a nossa cultura hoje não seja, uh, pre, uh, como é que se diz, majoritariamente a cosmovisão o guarani, digamos assim, né? ou Kaiengang, Mas a gente deveria saber sobre isso. E essa é a intenção do projeto. Uh, tem ideia de mais ou menos quantas pessoas moram nessa comunidade? Olha, uh, uh, são várias famílias, eu não tenho número aqui. Uh, mas em torno de umas 50 e poucas pessoas moram nessa comunidade uhum. e as escolas, uh, são uh, vai acontecer em quatro dias, né? É. 17 a 20 de abril e 23 a 27 de abril, são duas semanas Em cada dia uma escola diferente que vai? Mais de uma, porque eles recebem até 200 pessoas no mesmo dia Então é muito improvável como a escola vai levar todas essa quantidade de alunos é Estudante de mais ou menos quantos anos de idade? Desde todas as faixas, desde, desde os pequeninhos até o ensino médio os que mais participam são os pequenos. Se claro. então, não médicos ficam todos tímidos e tal, mas é muito interessante ver essa diferença, porque o museu acompanha todos os dias. Sempre vai alguém do museu, bolsista ou um servidor, acompanhar aquele dia, fotografar, registrar, até para a gente ter esse, esse retorno, né? para ter um, um relatório disso, para fornecer para eles também esse material, porque eles estão fazendo um, uma, um acervo, digamos assim, desses registros. Uh, e para acompanhar para ajudá-los nessa recepção né, as visitas e como é que é para vocês Cláudia porque o impacto em vocês também deve ser enorme né poder participar disso ainda que como mediador mas uh, sem dúvida deve ser uma troca riquíssima né não é muito rico eu, te, eu confesso assim que eu particularmente eu como indivíduo é, eu mudei muita coisa assim da, do meu pensamento primeiro porque eu não conhecia também como eu falei em relação a nós quando eu digo nós eu me incluo eu também não conhecia essas diferenças. A gente aprende que índia é índia, tudo índio, tu não tem... Por mais que eu soubesse que existiam caigangues, que existiam Guarani, que dos guaraníes existem várias outras etnias, Guarani Mibiá, Guarani Kaiová, uh, eu não sabia essas diferenças. Hoje eu consigo identificar isso e isso me faz muito feliz, saber identificar diferenças entre esses grupos... E aprender um pouco com essa cosmovisão deles, assim, de como é que eles veem o mundo, essa coisa de não separar muito a natureza, a natureza somos todos, e o mundo, os animais, né? Não é uma visão idílica disso, é uma visão de um respeito e de uma tranquilidade em relação aos movimentos na vida, assim. E uma coisa que eu estou tentando aprender é esses tempos diferentes, que é uma briga que a gente tem tido na universidade, porque se a universidade tem ingresso de cotas para descendentes afro, quilombolas e para indígenas, a universidade também tem que se modificar, porque ela não pode querer impor, seria uma, no uma nova colonização, se a universidade de uso recebência aqui e quisesse que eles se transformassem num aluno não indígena. E até hoje a universidade não tem feito isso satisfatoriamente, de incorporar essa visão, a cosmovisão, essas culturas dentro do seu programa, do seu dia a dia, da sua vivência. E esse nosso projeto vem tentar contribuir para que isso para mudar essa realidade. Então, os tempos são muito importantes para eles. Os tempos são outros. O, existe um, um dos braços do projeto é o diálogo com a cultura agora nimbiar que é voltado para a comunidade interna. Uh, a importância uh, também acho que é todos os servidores da URGS e estudantes enfim também uh, esse projeto tem essa enfim essa preocupação também né Claudio? Sim com certeza e é importante relatar que nós temos a satisfação de ter muitos professores que estão em estádio probatório, incluindo no seu PAP, no seu programa de aperfeiçoamento pedagógico. É a capacitação, né? É, uh, ainda uh, nessa comunidade. E os relatos, porque são três etapas para a semana, é apenas o primeiro encontro e depois a visita no dia que for agendado. Para capacitação, nós temos, então, o primeiro encontro, a visita e depois uma sistematização. São três módulos que fazem parte dessa capacitação. Na terceira etapa, que é quando a gente conversa para sistematizar essa visita e ver o que, que realmente modificou, quais são as impressões, a gente tem relatos muito importantes assim, dos professores, dos técnicos e dos alunos que têm participado. assim Gente da medicina, professores da medicina, de várias áreas. Isso é bastante importante para nós. E é nessa perspectiva de mudar essa, esse olhar, né? Eu tenho anotado aqui de 17 a 20, mas estou vendo o teu papelzinho que é 16 a 20. Porque 16 é o dia da capacitação. Ah, claro. Então as visitas é, ocorrem é, é, de 17, 17 a 20. É. Então a sexta, cultura com a, sema, a sexta semana com a cultura Guarani-Biá acontece entre os dias 16 a 20 de abril e 20, 23 a 27 de abril. Portanto, a partir dessa próxima segunda-feira. com uh, Cláudia, bom, muito obrigado pela participação com a Extensão em Foco, parabéns pelo trabalho e sucesso em mais essas duas semanas com a cultura agora Guaraníbia. Muito obrigado, parabéns pelo programa e estamos aí à disposição. Vamos agora às notícias da Extensão. No dia 28 de março, a Sala Redenção Cinema Universitário foi reaberta para a primeira sessão de 2018. A novidade deste ano está no round da sala, onde foi inaugurado o painel Arte-Memória. A exposição conta com a história do cinema mundial através de 78 telas. O projeto foi uma iniciativa do Arte a Fora e do Departamento de Difusão Cultural da URGS, em parceria com o Estúdio P, Ateliê Aberto de Pintura. A programação da Sala Redenção pode ser acessada no facebook.com.br. O primeiro Coraspoa está com inscrições abertas até 18 de abril. O evento acontece de 27 de maio a 2 de junho. Durante o festival acontecerão masterclasses, recitais, palestras e mesas redondas. O ambiente será de exploração e imersão no mundo da música. Podem se candidatar ao festival alunos com idade entre 14 e 30 anos. Contrabaixistas podem ter até 35 anos. As inscrições estão abertas no site www.urx.br.cordaspoa.